Veio ensinar. say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 Naquele tempo, houve um casamento em da Galiléia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu, Mulher, por que diz isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, fazei o que ele vos disser. Estavam seis talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros. Jesus disse aos que estavam servindo, enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. E Jesus disse, agora tirai e levai ao Mestre Sala. E eles levaram. O mestre Sala experimentou-a a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre Sala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 Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Irmãos e irmãs, é da mesa da palavra Que brota o ensinamento que provém do Evangelho Mas hoje eu peço licença para falar diante de uma assembleia tão grande aqui desse ponto, porque a palavra também é central dentro da Santa Missa junto à Eucaristia, porque é Cristo que nos fala. Mãe sempre atenta às necessidades do povo. É assim a mãe de Deus, a mãe de Jesus. Maria é aquela que intercede pelos seus filhos, ela tem um olhar sensível às realidades que estão à sua volta. E nós vemos que, como Maria, também na primeira leitura, uma jovem tem esse olhar sobre o seu povo. é Esther, uma moça judia, pobre, que é arrancada da sua terra e agora está na Mesopotâmia. No entanto, existe um plano de Deus Não só na vida daquela, daquela mulher, jovem mulher Mas de todo o povo de Israel Que se encontra ali representado O rei se apaixona, se encanta por Esther E agora ela se torna a sua esposa É como o conto da Cinderela só que dentro da realidade judaica, a jovem que agora faz parte da realeza. Mas ela vê num dado momento que o seu povo está ameaçado, ele corre perigo. Porque este povo não se dobra aos ídolos e se recusa a se ajoelhar diante de um homem. Ela vê que isso não é agradável àquele rei. Então ela se usa da sua posição como rainha, da sua inteligência, da sua beleza, da sua amabilidade e vai até o rei. A presença desta mulher fascina o rei que agora permite que ela peça o que ela quiser. E ela não pede apenas por ela. Ela pede por todo o seu povo e a vida para o seu povo. E assim é concedido a Esther. Ela é a prefiguração de Maria. É como que uma das representações de Nossa Senhora no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós veremos que é Maria, aquela que vai pedir ao verdadeiro rei. Aquele que mais tarde comprovaria com as palavras. Aquilo que essas duas mulheres tiveram como experiência. Jesus diz, pedi e recebereis. Batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe quem busca Acha, e assim a confiança de Nossa Senhora que pede, e não pede por si mesma, pede pelo povo de Deus que agora é representado por aquele casal, estamos no Novo Testamento, na nova e eterna aliança, e nesse cenário de um casamento em Cana da Galiléia, João vai nos apresentar a encarnação do Filho de Deus como um casamento porque Jesus Cristo é aquele que vem se unir à humanidade desposa o ser humano e rompe com toda a divisão unindo novamente o homem, a mulher, a Deus e nós bem sabemos que o povo estava como que numa religião, onde já não havia mais cor e nem sabor, tal como a água. Em Jesus Cristo, a festa agora continua, é a festa da salvação. Ele é o noivo e o povo de Deus é a sua noiva, somos nós. Jesus ouve a sua mãe. Mas saibamos bem, não vejamos Maria como aquela que tem o poder de convencer de modo a mudar os planos de Deus. E sim como aquela a quem foi dada a graça de aos poucos compreender esse plano de Deus, de aceitá-lo e ser dócil a ele. E é claro que Maria não pediria nada que fosse contrário à vontade de Deus. Ainda que Jesus diga que não é chegada a sua hora, na verdade, nós sabemos que Jesus, em tantos momentos, ele provoca a fé de tantas pessoas, como no outro evangelho, em que Jesus fazia de conta que ia mais adiante, e ele espera. É a pedagogia de Deus. E Maria é educadora na fé, ela compreende naquele instante que há pessoas que precisam de Jesus Cristo. E é por isso que ela recorre a Ele. É por isso que com a sua intercessão, aquele casal que agora é todo o povo de Deus, é socorrido. Porque mais tarde Jesus nos daria a sua mãe como nossa mãe. E Maria, sendo a mãe de Jesus, convidada para esta festa, é aquela que está sempre atenta e orante de forma incessante. Aí está Maria, a advogada, aquela que clama, aquela que suplica ao seu filho pelas necessidades daqueles que ali estão. E nós vemos que o vinho agora surge... Com sabor, como sinal de alegria, da presença de Deus. E o vinho na Sagrada Escritura não está propriamente ligado aqui, nesse trecho, à embriaguez. Mas sim à celebração da vida. As pessoas haviam perdido o gosto realmente por viver uma religião encarnada na vida. E agora Jesus ao encarnar-se é aquele que faz homem no meio de nós, Deus Emanuel por meio da Virgem Santíssima, a mulher do povo de Deus. A mulher que nos aponta Jesus, aquele que traz a nova e eterna aliança de um reino que não terá fim. Perder o vinho seria como perder o sabor da existência e também da relação com Deus. Alguns casamentos podem também cair em algum instante numa rotina em que o casal quem sabe já não manifeste aquele amor. Embora ele esteja presente, talvez não seja expresso. E se faz necessário a renovação do matrimônio, daquele sim que foi dito. E Jesus Cristo vem trazer para nós o novo através dessa aliança, desse pacto de amor por meio do qual Deus se mostra a nós, Deus age em nosso meio. E nós temos Maria como aquela que nos apresenta o próprio Jesus. São poucas as palavras da Virgem Santíssima no Evangelho. E a última delas é justamente aquela que nós encontramos neste Evangelho. Fazei tudo o que Ele vos disser. Maria sempre vai apontar Jesus Cristo como o caminho. Ela é sinal, ela é seta, ela é mãe que apresenta o seu filho salvador. E Maria, claro que quer que o seu povo possa gozar da alegria que vem de Deus, mas ela não se esquece da tristeza e das preocupações, dos desamparos no cotidiano da vida humana, por isso que Nossa Senhora é aquela que vai também apresentar a Jesus aquele povo, aquele povo sedento e nós vemos que Jesus fala para os serventes que ali estão para encherem aquelas talhas com água Eram talhas de purificação que naquele instante estavam vazias porque representavam uma religião puramente ritual que havia se esquecido de fato da alegria da fé do amor, da caridade de um Deus que os acompanha Estão como que ressequidos por dentro. E os servos, os missionários, e ao mesmo tempo discípulos, né? E não há como dividir o discípulo do missionário. O discípulo, aquele que ouve. E ao mesmo tempo, como missionário, aquele que faz. Eles colaboram com Jesus neste primeiro sinal que ele realizará. Enchem as talhas de água. Participam daquilo que é obra de Deus E assim se faz As águas que representam purificação E também são das águas que provém Aliás, é das águas que provém esta imagem Uma imagem de Nossa Senhora da Conceição De barro cozido Enegrecida pelo tempo em que passou No Rio Paraíba do Sul e depois, sob as, as velas ao seu redor, toma essa coloração de uma pele mais escura. Não por um acaso, justamente porque estamos no Brasil naquela época em que muitos africanos são trazidos para cá para serem usados como mão de obra escrava. E Maria, através desta aparição tão singela, nos lembra que ela é mãe de todos os povos, inclusive daqueles desvalidos, aqueles desconsiderados. E todos se dobram a Jesus e também se rendem ao amor de Maria. Este Brasil imenso, que é feito de muitas raças, nos apresenta uma mãe que reza por um povo que tem como marca a alegria, mas que também passa por muitos desafios, que experimenta muitas tristezas, que por vezes até vê, se vê desesperançado. Maria é aquela que pede a alegria verdadeira, não da agitação, não da euforia, mas a alegria que provém de um coração que espera em Deus, que tem confiança nele. E nós vemos que este povo imenso, diverso, que foi realmente aquele que foi composto né, por várias raças e povos asiáticos, negros, brancos. E dentro disso uma mistura tão bonita representa o povo de Deus que também um dia se reunirá no paraíso. Vivemos muitos momentos difíceis, mas temos em Maria essa intercessora que nos ajuda a viver aqui na terra um caminho que sempre vai nos indicar o alto, o céu. Queremos com Maria nos aproximar de Jesus e pedir que Ele possa realmente transformar a nossa água, da nossa rotina, do dia a dia, no vinho da nobreza, de uma fé que é vivida intensamente. Seremos realmente devotos da Virgem Senhora da Conceição Aparecida se nós nos espelharmos nela como mulher de oração. E assim alimentarmos também esta fé que vai desembocar na disponibilidade de quem serve, sempre Ouvindo Maria que nos ensina a ouvir Jesus Fazei tudo o que ele vos disser Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso